Nome, Paulo Freire. Data de nascimento, 19 de setembro de 1921. Local, Recife, Pernambuco. Cor dos olhos, castanha. Raça, humana.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 não é, a, os movimentos sociais. Eu peguei todo o meu material, que eu tinha os slides, <risos> tinha tudo. A pena que eu tenho, se lembra daquele projetor, que era um projetor a, a gás? Minha. Tive que dar fim a tudo, porque minha. eu enterrei no muro da minha casa. Paulo Freire colocou O Oprimido na história. Então, pondo no palco da história é, é, O Oprimido, ele, é, ele estava fazendo um ato revolucionário. Quer dizer, há pessoas que, que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco, entendeu? mas há pessoas que me consideram um, um idealista, mas um idealista perigoso. Para mim, não. Para mim, a esperança, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.